Quando eu tava vasculhando a casa, eu encontrei esse macaquinho, ele tava sozinho aqui e como eu não sei ainda o meu nome e também não sei se alguém vai assistir isso, eu decidi me chamar de Mico. E foi vasculhando da casa que eu achei novas roupas E um chinelo Porque eu não aguentava mais andar de pé no chão Eu também aproveitei para mexer mais no notebook que eu encontrei Adivinha o que eu descobri? Tinha internet <risos> Dá pra acreditar? Num lugar abandonado que nem esse Luz e internet, tudo funcionando eu não consigo entender o que que aconteceu, afinal. Eu não sabia exatamente de onde vinha a rede. Na verdade, não importava. Tudo que eu queria era saber o que, que tinha acontecido. A minha prioridade era tentar me comunicar com alguém. Era pedir ajuda. Porém, foi pesquisando nos sites que eu achei uma coisa muito estranha. A última data de atualização... De todos os sites Era a mesma Então o que, que eu pensei Aquela data Seria a atual Porém uh -uh. Porque o computador Ele estava outra data E de acordo com tudo O computador atualiza sozinho Com a internet Então qualquer informação Que tivesse Parou de ser postada A partir daquela data E isso é muito estranho não tinha atualização nenhuma, em nenhum site. Eu não consigo imaginar como... o que teria que acontecer para algo, para tudo. E sem deixar nenhuma informação, nenhum rastro, nenhuma notícia sobre o que havia acontecido. É muito estranho isso. Foi aí então que eu tive essa brilhante ideia de começar a gravar esses vídeos com essa câmera que eu encontrei na praia. Porque assim o meu vídeo seria a atualização de tudo. Eu não sei nem como começar. Eu tô gravando esse vídeo numa tentativa desesperada por respostas. Eu acordei em uma praia deserta e eu não consigo me lembrar o que aconteceu. Eu não consigo me lembrar de nada. Eu não me lembro quem eu sou. A minha impressão é de que eu tô sozinho no mundo. A única coisa que eu encontrei quando eu acordei foi essa câmera, e ela é minha única e maior esperança. Havia um vídeo dessa câmera, eu fiquei muito assustado com o que eu vi. Alguém estava filmando na praia e percebeu uma movimentação estranha, era alguém, uma jaqueta preta e uma máscara de palhaço, segurando uma faca enorme na mão. Essa pessoa tentou correr. E deixou a câmera cair no chão. A câmera continuou gravando. Depois de alguns barulhos... Alguém juntou a câmera do chão, ainda gravando. E era o palhaço. Ele ficou encarando a câmera. E depois desligou ela. Se alguém estiver assistindo isso... Eu peço, por favor, me responda. Você não está sozinho eu vou continuar enviando vídeos até encontrar alguém A última postagem a postagem mais atual de toda a internet tem uma vantagem eu não preciso ficar atualizando meu status nas redes sociais finalmente depois de subir o meu primeiro vídeo para o Youtube eu fiquei na expectativa Esperança enorme de alguém ver e responder. <fírus>